Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio, e torre forte contra o inimigo, assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Se você ama a palavra de Deus... Ajude a propagá-la deixando seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e indique para mais pessoas. Inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.